Olá, muito boa tarde. Eu sou a Joana e vou ser a vossa animadora de hoje. Antes de mais, muito bem-vindos de volta aos nossos workshops da casa aqui no Roi Merlin. Como sabem, tirámos um mês de pausa para podermos refletir um pouco sobre o que foi feito, preparar novos conteúdos e para estarmos prontinhos hoje para embarcar numa nova viagem. Portanto, os nossos live streaming estão de volta. Vamos ter novos temas todos os sábados às três horas no Facebook e no Instagram e em breve teremos também o nosso evento relacional com os dias da bricolage onde vamos ter três dias bem recheadinhos de atividades que vão poder acompanhar online, também nas nossas plataformas uh, sociais e no nosso site. Aliás, o programa já está disponível no site, se quiserem ver, deem um olhinho, ok? Para quem é fã do do It yourself é mesmo imperdível. Mas agora vamos nos concentrar aqui no workshop de hoje. Hoje vamos falar sobre uh, um produto que não podia deixar de ser estrela num dos nossos lives, porque é um dos artigos mais populares da nossa loja. Uh, é uma situação realmente revolucionária um, marcou a história, porque é praticamente... Uh, monta-se sozinho. Bom, não se monta sozinho, mas quase. E comigo hoje tenho aqui o fantástico, o excelente, saudosíssimo, o meu inconfundível António Calado. De volta. Olá António, bem-vindo. Olá, boa tarde. O António tem uma Obrigado. vasta experiência um, na gestão de obra e na remodelação do interior. Já nem sei pronto começar porque havia muita coisa para dizer. Bem-vindo. E hoje Obrigado. vamos montar aqui um chãozinho. Não, vamos, vamos explicar como é que se monta sim, e montar um sim. bocadinho. Para onde é que começamos? Então aqui o, o pavimento flutuante, antes de começarmos a loja, antes de, de irmos à loja comprar, okay. antes de irmos à loja comprar, temos que analisar aqui duas ou três, duas ou três questões que são importantes. Okay. Primeiro uh, vamos aqui partirmos, ponhamos que temos um quarto. Oh, antes de mais, antes de mais, que pavimento é que eu devo comprar? Eu chego aqui à loja, por exemplo, agora, temos uma há uma promoção a de pavimentos, final, de pavimentos e eu chego ali, bom, tenho Tanta ali não sei, qual, não sei quantas caixas, que pavimento é que eu devo comprar? Bom, temos antes de mais perceber aonde é que vamos aplicar o pavimento. Bom, se vou aplicar o pavimento num quarto que tem, tem uma determinada passagem de pessoas, uhum. hei de comprar um determinado pavimento. Se vou aplicar numa sala Será que outra? tem... Uma frequência muito maior, não é? Okay. portanto, vou, logo tenho que escolher. De trato de pessoas que há nessa depende, depende da passagem, okay. depende também da família. Não é? portanto, uma família de seis pessoas é uma coisa, uma família de duas pessoas é outra. Okay. Portanto, depende da família. Portanto, temos que primeiro e antes de mais perceber uh, que pavimento é que vamos comprar. Bom, os pavimentos, se vocês repararem, a maior parte das pessoas não repara, isto é importante. Dentro da caixa do pavimento vem uma, uma folhazinha de ano. E aqui nesta folha tem aqui algumas informações importantes, uhum. por exemplo, esta diz que é um pavimento intenso, diz que é um pavimento intenso, diz que é um pavimento que tem oito mm portanto é a espessura é do pavimento, grosso. é mais grosso, há mais finos, há mais grossos ainda do que oito, pronto. E diz também, uh, tem aqui algumas informações entre as quais, entre as quais, aqui esta etiquetazinha pequenininha, uhum. que diz aqui CL33AC5. Bom, o que é que é este CL33 AC5? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O C5 significa que é a resistência à abrasão, ou okay. seja, o, o, os pavimentos trazem uma capa, decorativa, uhum. uma capa decorativa e esta capa decorativa é mais resistente ou menos resistente. Okay. Portanto, este AC5 quer dizer. A, a resistência que esta capa tem. Portanto, um AC5 é um pavimento que pode ser, por exemplo, só para ter uma ideia, é um pavimento que pode ser aplicado numa Zara, por exemplo. Ah, não posso okay, dizer nome, um mas boa. Comercial. Pronto, <risos> não enfim, importa. mas é um pavimento que é, pode ser aplicado numa, numa, numa loja com um tráfego uhum. muito intenso, okay. que realmente a capa é suficientemente Está resistente, resistente. Para, esse, para esse tráfego. Se for num quarto, por exemplo, num quarto, no meu quarto, que sou uma pessoa sozinha e, enfim, é, ah, não vale agora pronto. estar aqui a fazer enfim, isso, mas Pronto, um, um Solitário, um Bom, mas um quarto de uma pessoa sozinha, pronto, já é tipo um AC3. Okay. E que esta, é, é, portanto, quer dizer que esta. Esta capa já não é tão. Esta capa já é não é tão. Enfim. Porque o peso também depois de escala consegue. Exatamente. Isto, é, isto é, uma, é uma questão. Depois, aqui a outra parte, a outra parte também tem a ver com a resistência do pavimento, portanto, o tal CL33. Portanto, este okay. CL33 também tem a ver com a resistência, já não da capa, não da capa, mas uhum. do pavimento em si. Okay. Portanto, do, do, do, do que do é que ele, aguenta, o que ele aguenta de peso em cima, o que é que ele aguenta, por exemplo, se deixarmos cair alguma coisa de chofre em cima do pavimento, o que é que ele aguenta. Uhum. Portanto, são dois índices muito paralelos. Portanto, à medida que o tal AC5, AC3, Aquela sigla AC pode ir da AC2, AC3, AC4, ah, AC5. Okay. Pronto. À medida que esta sigla vai aumentando, há duas coisas que aumentam. Primeiro o tal CL 33 34 por aí fora, não é? Uhum. E o preço também. Portanto, quanto mais também aumenta. Naturalmente. Pronto, quanto nós mais... temos aí, é possível ver a diferença dos paraços. Sim, sim, por exemplo, uh... temos aqui. Este pavimento é, um, é um, AC5. um AC5 e este que eu tenho aqui na mão é um, um AC5 também, mas temos aqui por exemplo um AC3, AC4. Por exemplo, dá perfeitamente para ver a diferença eu a se, eu vos, a se eu vos consigo mostrar a, a grossura de um e a grossura do outro. Portanto, há aqui uma, é quase o dobro, uhum. tem, tem quase o dobro de, de, da grossura da grossura. Pronto. Este AC5 também. Enquanto que este, se vocês repararem na, na, na lombada, vamos lá chamar-lhe assim, lombada, não encontro uhum. outro nome, se olharem neste corte do pavimento, vão ver que um tem assim um tom uh, tipo cartão MDF, e o outro sim. tem um tom esverdeado, por uma razão muito simples. Na maior parte dos casos, acima da AC4, a maior parte dos casos, o pavimento é hidrófago. Okay. Portanto, significa que tem alguma resistência à água. Pronto, não pode... Ficar, não é a aberto, a água, mas... não ficar a céu aberto. Não pode ficar a céu aberto, mas humildade. se eu for de férias e deixar a minha janela aberta por esquecimento, se for um AC5, eu venho de férias e se chover uma vez ou outra, uhum. a coisa em princípio aguenta. Ok. okay? Pronto. E isso este... influencia também a nível de isolamento acústico, por exemplo, também, o, facto de, mais o facto de ser mais grosso também, também influencia. Portanto, isto é a primeira, primeira parte: é perceber que pavimento é que eu vou comprar. O que é, que é mais adequado Pronto. para a minha dimensão. Portanto, não, não aconselho, não aconselho. A ir naquela filosofia do chegar e dizer: eu olho e vejo, epá, isto é 6 euros, pá, porreiro, é isto mesmo que eu vou comprar? Não, não, não, porque. Isso é a filosofia de todos os portugueses. Pronto, não. não. É, há que pensar um bocadinho, é assim: o pavimento flutuante é um. É um pavimento que não dá problema nenhum, não dá problema nenhum, ao contrário daquilo que as pessoas, algumas pessoas têm na cabeça, não é, o pavimento não dá problema nenhum. Dá problema se eu quiser no, aplicar um pavimento que está preparado para passarem 4 pessoas e eu vou aplicar num sítio em que vão passar 40 pessoas, aí dá problema. Pronto, o problema é, é, okay. é isso. Outra coisa muito importante, muito importante, no pavimento flutuante em todos os pavimentos, não é só no flutuante, mas no flutuante também tem esse problema, que é, eu tenho uma secretária e meto lá na minha, no meu quarto, tenho uma secretária com uma cadeira de rodas, pronto, a cadeira de rodas vai, num Riscar... espaço de um ano um ano e tal, vai deixar completamente uh, danificado a zona onde ela circula, uhum. portanto, há que comprar na loja A, há umas capinhas, capinhas, uma espécie de um tapete incolor, que se coloca e que faz realmente ali a coisa. E até para os isto, móveis, para quem costuma arrastar móveis, pronto. há este tipo de situação, problemas. Este tipo de situação acontece em todos os pavimentos, não é só no, no pavimento flutuante. Pronto. Sim. Aqui sobre o pavimento flutuante, também as pessoas fazem alguma confusão entre, porque ouvimos falar, aqui ali, a qual ouvimos falar em pavimento flutuante, soalho flutuante, portanto, o é tudo, laminar, como tem o flutuante, as pessoas ficam todas ali um bocado na dúvida. Bom, soalho flutuante é madeira. Tem a mesma forma de encaixe, também é de clique, mas é madeira. Mas é madeira. pronto Todo ele é madeira. Uh, quer dizer, todo ele é madeira, se for um carvalho de, de 10 milímetros, não vamos ter 10 mm de carvalho. Uhum. Temos uma percentagem de contraplacado marítimo e depois temos uma capa que varia entre os 2 3 milímetros de madeira nobre. Okay. Pronto. Uh, se for, portanto, isso é um soalho flutuante. Se for um pavimento flutuante... Uh, basicamente um é sempre feito é, é sempre feito com derivados de madeira é sempre feito portanto, isto é, é sempre resultado de uma reciclagem hum. da madeira uh, bom a diferença hum. para pessoas, para quem partilha das filosofias ecologistas realmente o pavimento flutuante é estratificado não é e, e vidamente reciclado ajudamos o ambiente portanto isto é o primeiro ponto segundo ponto segundo ponto importante é eu Vou, vou comprar para a minha casa este pavimento, que tem 8mm, portanto, quase 1 centímetro. porque depois... É, portas, o as portas... A... Portanto, temos que preparar a base, já falamos na preparação uhum. da base, mas temos 8mm. Vamos ter que meter uma tela de preparação de base, uhum. essa tela tem 3mm, portanto, passa-me 1cm. Pronto. Primeiro, o que é que eu também tenho que observar antes de comprar o pavimento e chegar a casa? e levá-lo para casa. O que é que tenho que observar? Se as minhas portas de interior vão fechar. Sim. Porque é, eu já vivenciei situações em que instalamos o pavimento todo, tiramos a porta, instalamos aquilo tudo, depois de repente vamos meter a porta. E a porta não... Não xisca. Claro. E depois cria ali um problema dos semanas. Porque a porta ela. Mas é preciso pronto. cortar a porta. Na, brico, na, na, na, na questão bricolagem, como a Joana ainda há um bocadinho estava a dizer, isto, o pavimento em si quase que se instala sozinho. É um facto. Mas este tipo de situações, se realmente a minha porta de interior não abre, não fecha, porque eu já meti lá o pavimento, é? isso já é um trabalho que em bricolagem é mais difícil, mais difícil fazer, de fazer. Porque é preciso plainar a porta, passar com uma plaina na porta uhum. e desgastar a porta. O, o suficiente para ela depois passar, pronto, e ah, isso já é um trabalho que em bricolagem normalmente é a coisa casa, não, é? não fica lá muito bem, portanto, Carport, assim temos que uh, acautelar bem isso, bom, okay. esta é a primeira parte, segunda, segunda parte, parte. Já, deu a, já disse a segunda parte, já só pode dizer a terceira, a, a, a, a terceira a parte, parte. pronto, é terceira? então pode ser ah, a terceira parte, a terceira parte é o quê? Ah, uh, tenho que tirar a medida, portanto, largura, como é que se, uh, se eu tiver um uma casa que tem 3 metros de largura por 5, uh, pronto, já sei que vou ter que comprar uh, 3 por 5. 3 por 5 ok? okay. Pronto. Uh, a esta conta, a esta pois. conta, há aqui uma questão importante a calcular, que é o desperdício que o material vai dar, porque o material queria, quer nós Sempre. queremos, quer não, seja qual for a forma que o aplicamos ele vai sempre criar ali uns metros de desperdício. Normalmente, se a minha área são 15 metros, eu vou dar 10% a mais. Okay. Portanto, passa a ser 15, neste caso, mais 1,5. Um Portanto, uhum. passaria, eu passaria a comprar 16,5, não para baixo, mas para cima, porque as caixas normalmente nunca dão conta certa. Mas a não darem conta certa, comprem sempre para cima. Pronto. Okay. Outra coisa também importante aqui a, a analisar é... Isto é, um, é, é que um... Enfim às vezes há diferença uh, entre séries de fabrico. Sim, Pronto, lots. ou seja, a fábrica hoje fez mil metros uh, daquela referência de carvalho, uh, daqui por dois ou três meses faz mais mil metros. Pronto, vocês tentem sempre escolher uma referência, ou das duas uma, ou fazem a casa toda de uma vez. Ou então tentem escolher uma referência e certifiquem-se da regularidade da, da, da, daquela, yeah. daquela película. Daquela, da, se não há diferença nesta... Se não é, pois, pois é mais não, clara, né? tentem perceber só. se aquilo é uma, é uma referência que vem com muita regularidade uhum. e se realmente não há grande... Isto se quiserem fazer hoje, faça o quarto, daqui por um mês faça a sala, porque se não há tantas vão ser confrontados com uma situação de que Vai temos o quarto de uma determinada tonalidade e depois a sala noutra tonalidade. Pronto. Se, portanto, já vimos aqui duas questões importantes. Primeira, a área tem 15 metros, mais 10%. Pronto. Segunda, segunda questão. Eu meto o pavimento flutuante, a minha porta vai abrir ou não vai abrir? Precisa ser plainada ou não precisa ser planada. Pronto. Uhum. Não se esqueçam que as portas normalmente têm uma folgazinha para ir de um dedo na parte de cima. Ou seja, na maior parte dos casos, se eu retirar a porta e acrescentar umas anilhazinhas nas dobradiças, uhum. é resolve o, o problema. Em princípio pode ser o suficiente, mas nada como... Mas ah, há uma possível. coisa engraçada aqui na loja, é, é que dão estas amostras. Uhum. Portanto, vocês vêm à loja, eu quero esta referência. Pronto, chegam lá, está lá o mostruáriozinho, tiram uma, uma, uma pequena amostra, levam para casa, metem debaixo da porta, retiram a porta, metem a nele e fazem a experiência. Funciona, uhum. ok. Ótimo, vêm bem, buscar bom. e tal e tal. Pronto. A vi buscar, façam-me um favor, pá, sério, façam-me um favor, que eu às vezes fico, fico assim um bocado com vontade de ajudar, mas também posso ajudar toda a gente. Que é, eu vejo, já vi várias vezes, ainda temos uma rapariga nova até, enfim... Uh, ali no, no, no, parque, no estacionamento, com de Fiat 600, e depois viu viu, havia uma promoção de réguas de 1,50m. De um e, um e, e ela estava a querer meter as regras de 1,50m um dentro do Fiat 600 pronto é, E não Porque conseguia é de maneira nenhuma. O transporte, pronto. É? O transporte é, pá, é muito simples, eu passo isto toda a gente. Temos ali na, na, no estacionamento da loja carrinhas, carrinhas de aluguer. Pá, custa R$ 9,90 a hora, uhum. uh, marcam a carrinha para um determinado dia, fazem a compra, levantam, carregam, um, um, carregam um... levam a casa, deixam aqui, maravilha. Ah, não estragaram o carro. Normalmente estas coisas é que deixam aquelas ah, mazelas aquelas mazelas no, no, no, no carro, depois não dá para coisa. Bom, adiante. Uh, Bom, adiante. Adiante. Uh, vamos portanto, falar dos complementares, o do que é que precisamos, porque não é só comprar o chão. Correto? Exatamente, ah, há uma antes de ainda, pronto, agora vamos, vamos imaginar que viemos à loja, compramos, levámos para casa, tal, ok, tudo bem. Bom, há uma coisa também importante, é que base é que eu tenho lá na, no meu, na minha sala? Vamos imaginar okay. que vamos meter na sala. O que é que eu tenho lá? Bom tenho pavimento cerâmico, cerâmico. tudo bem, não tem problema. Tenho pavimento de cortiça, tacos, por tudo bem, não tem problema. Tenho tacos, não tem problema. Bom, o único problema que existe é, o meu chão tem que estar devidamente regularizado, devidamente nivelado, não posso ir lá um buraco. Imaginem que temos um taco, mas que falta lá um taco. Uhum. Portanto, aquele sítio onde falta o taco, por pode muito pequenino que alguma... seja, tem que ser cheio com alguma coisa. Uma massa de regularizar, com cimento, alguma coisa que seja. Não pode é ficar lá o buraco, se fica lá o buraco, naquele sítio o pavimento Portanto, não aguenta um pavimento temos que Portanto, nivelar o pavimento tem que ficar devidamente nivelado e importante importante importante importante é tem que ficar tem que estar muito muito muito bem limpo muito bem limpo aspirado de preferência aspirado varrido não funciona okay. tem que ser aspirado isto porquê, porque se ficar um um grãozinho de areia lá por baixo cada vez Ou que nós pisarmos pisamos. em cima daquele grão aquilo vai fazer sempre é o resto da vida o resto da vida eu convivo com isso todos os dias okay. cada vez que entro naquele sítio do quarto aquilo que faz não. aquilo porque tem lá um... e não podemos montar um, um flutuante sobre outro flutuante porque a superfície convém ser dura e, fi, e estável certo? exatamente sim. sim isso não Epá, o, isso é isso já é uma aventura dos homens um pavimento em cima do pavimento já é okay. já é assim uma coisa horrível portanto nada disso portanto pavimento temos as bases possíveis pode ser o cimento cru a betonilha não é uhum. pode ser cortiça pode ser taco pode okay. ser uh, cerâmica, tudo bem, desde que esteja regularizado e devidamente limpinho, bem aspirado, bem aspiradinho, bem aspiradinho. Okay? Okay. Se tiverem um cãozinho, ele passa lá com a língua e, Sim, claro. e fica todo feliz que não, não vem lá. Tudo. Enfim, uh, acho okay. que perceberam a ideia. Pronto. A ideia. Uh, entretanto, temos aqui um outro tema ah, que é realmente aí? a questão das bases. Pronto. Uh, nós, nós temos na nossa... Temos na nossa sala cerâmica, não é? E agora vamos avançar com o pavimento flutuante. Pronto. Precisamos de meter uma base. Pronto. A base... Basic... Existem várias bases, não é? Isso existem é difícil, várias. Isso é. aqui temos lá 50 bases e não sabemos também, é que é vamos fazer. Também, escrever. também. Existem várias, várias bases. Pronto. É, todas elas é, têm... Ou seja, têm duas premissas. Uma é a questão térmica. É a questão térmica. E outra é... é, é a parte acústica, a parte a acústica. acústica. acústica. nomeadamente as senhoras, como a, vizinha, como a minha vizinha de cima, sei lá que ela me esteja a ver, é, é fixe, acordar às 7 da manhã com os saltos salto dela, salto trás, trás. Pronto. Pronto. ou seja, o que é que acontece, se nós não metermos qualquer nada nada por baixo, que faça ali o corte acústico daquilo, o que vai acontecer é o que acontece com a minha vizinha de cima, ela calça os sapatos, salto alto e, e, e aquele pisar dela é horrível, lá é. em baixo aquilo... Parece que amplia o som e é uma coisa horrível. Portanto, o que é que temos que fazer? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Uh, independe ah, mas a minha, mas a minha sala tem, tem cortiça e não é preciso não sei o quê. Não. Temos é sempre, sempre que meter preciso. uma mangazinha plástica por baixo. Okay. Mais sofisticada ou menos sofisticada. Esta aqui é do mais sofisticado. Mas pronto. Aqui na loja também temos o rolo. De, de, de manga plástica que também faz o efeito. Esta é do mais sofisticado. Esta já tem aqui uh, uma variante que é, além de ser um plástico, é um plástico aditivado e que já faz aqui, ele próprio já tem algum corte térmico também, tem uma, uma, e, uma percentagem E faz também a impremiabilização. E faz também a é... Bom, eu ia dizer algum que esta, esta questão da manga plástica, há muitos aplicadores, que desvalorizam a questão de meter a manga plástica por baixo, Pronto. eu pessoalmente aconselho sempre a meter a manga plástica por baixo, por uma razão muito simples, por uma razão muito... a casa até pode nem ser úmida, pode não ser... Pronto. mas é um custo muito pouco significativo e Sim. vou dar só um exemplo que justifica logo meter a manga plástica, imaginem que vocês têm uma inundação em casa. Se vocês tiverem uma inundação em casa, aquela manga plástica estraga-vos o chão. Isso não há é hipótese, Sim. se ele não for hidrófago, vai estragar. Mas, Mas o facto que... de ter lá a manga plástica impede a água passar para o vizinho de baixo. E, portanto, o, o estrago é só o vosso. Se não tiver lá a manga plástica, passa para o vizinho de baixo, é o vosso é e é o dele também. Pronto. Muito portanto, bom. manga plástica, primeira okay. parte. Posso colocar aqui uma pode. pergunta? Até uh, uma pergunta superamente importante, pode ser colocada em cima da Alcatifa? Não. Não. Não. Oh, alcatifa, não. Não, tem que se remover a alcatifa tem que, que se remover, remover a cola sim, sim. Eu... às vezes há uma coisa quando removemos a alcatifa depende, um, há uns anos atrás a alcatifa era aplicada com cola de contacto e quando vamos remover a alcatifa ficam alguns restos é. de cola de contacto e de alcatifa e fica ali é um bocado complicado Mas tem que se remover, ah, temos que perceber, há espumas portanto, ah, ou seja, a tal um, um, esta tela um a espuma, tela de assentamento pronto, todas elas, pronto, isto é, portanto, ou seja, recapitulando, nós metemos, e, e não, não esquecem da telma, nós vamos meter a manguinha plástica e cima da manga plástica metemos isto, esta okay. espuminha, isto é o mais básico, ou seja, isto, isto, isto, este, esta é fundamental, sem esta o sistema não funciona, e aliás okay. o sistema chama-se flutuante, precisamente porque tem esta telinha, e é esta telinha que dá a sensação de que aquilo flutua, flutuante. pronto, por isso é que se chama flutuante. Esta telinha é essencial. Tudo isto que está aqui são derivados. São, são inovações, são, são.. É como são... se fosse mistura, Esta, por exemplo, tem o. Tem esta a, já tem o plástico. Esta já exatamente. tem o plástico, já tem não é preciso e... meter a manga plástica, já vem aí tudo incorporado. Ou seja, mas basicamente. São inovações, são produtos mais recentes, são produtos com mais upgrades, não é? Uhum. Já tem o corte acústico, e corte térmico e por aí fora, pronto. E Mas esta faz basic... a compensação, era por isso que o senhor sim, estava a dizer. Sim, se, houver... se ela for unadinha mais grossa, se ela for nadinha mais grossa, ela consegue compensar eventualmente ali algumas restos de cola e não vai ser preciso até ela matar ali a, a, a, a, a raspar aquilo. Porque se ela tem o azar de ter que raspar aquilo. É, pá, é, é complicado, é muito complicado. Mas, há esta alternativa mas em cima para da alcatifa esse... não dá, porque a alcatifa tem, tem, um, tem um pelo, não é? Não pode, é pode, pode ser industrial. Tambor. Se for alcatifa industrial, uh, se for muito rasa, uh, bom, talvez não seja necessário tirar. Mas se okay. for aquela alcatifa que eu estou a pensar, aquela alcatifa doméstica, uh, que tem pelo, aí não há hipótese. Okay. Não consegue okay. estabilizar o pavimento, não tem hipótese, tem mesmo que tirar. Pronto. Vou aproveitar só para responder aqui. A, a... Sim, portanto, continuando, colocámos a manguezinha plástica hum. por baixo e a seguir vamos meter a tal telinha. Ah. Bom, já desapareceu daqui a pergunta, eu sei que alguém tinha perguntado se fazíamos instalação de pavimento, sim, nós temos serviço de sim, instalação. Sim, sim, sim. sim. Aqui na loja, serviço? ao entrar da loja, eu penso que é comum, todas as lojas que eu conheço funciona da mesma forma, à entrada da loja há uma zona de, de serviços e nessa zona de serviços têm um, realmente o um serviço de instalação. Mas é ao só fim, a no final do workshop as pessoas vão perceber que não é preciso estarem a pedir para instalar. Isto é tão fácil! É verdade. É, assim, é, claro. é, verdade. Pedro. É isso que nós vamos mostrar. Agora está-me a fazer lembrar Tenho aqui mais uma pergunta. O Mike e o Mel. <risos> uh, está aqui uma senhora a perguntar se o pavimento pode ser lavado. Já vamos responder daqui, daqui a um bocadinho. É um bocadinho. É um é um e a Margarida Ganso. Numa vivenda, no piso térreo, também é necessário aplicar a manga plástica. Fundamental. Claro, fundamental. Aí é. Fundamental. Aqui. Fundamental. Fundamental. Bom, Bom um, okay. e então é assim. Bom, então já, já, já, já concluímos aqui uma data de coisas? Não não concluímos nada ah, não Ainda não. estamos a falar. Ainda não, ai, o Sr. É, António não. ainda está nesta parte. O que é que precisamos? Então, compramos o chão. Comprámos o chão, já temos o chão lá, a, temos a, a manga base, plástica. E depois aplicamos, que é que E depois, é depois comprámos é, também a, tel, a tal telinha. Ou, ah, pronto. E a seguir, temos que comprar ainda mais duas coisas. Mais uma, duas, três, quatro. Quatro cinco, coisas. Cinco é, coisas. É, primeiro, temos de comprar um rodapé. À mesma cor do chão. À mesma cor diferença. do chão. Pronto. Vamos também, há uma coisa importante, esta pecinha leva-nos aqui também a um tema importante, que é, o fabricante aconselha, e uh, isso também vem escrito aqui a alguros, o, o fabricante aconselha a deixar sempre juntas de dilatação, uhum. ou seja, eu faço o quarto, chego à zona da porta, corto, deixo ali uma separação, uhum. e depois é que faço o corredor. Portanto, e Acho as, que é tem que haver um sempre um uma, uma junta de dilatação chão, com de dois chão. centímetros, no mínimo com dois centímetros. As pessoas gostam muito de ver, e eu também gosto, tudo corrido. gostam muito de ver tudo corrido, ou seja, quarto, corredor, quarto, corredor, quarto, sala, porra, mas perde a garantia, se fizerem isso perde a garantia, o fabricante, amanhã o chão levantou, hum. chamam lá a loja, a loja vai lá e diz, epá, não, isto está mal aplicado, não, não, a garantia não serve. Portanto, é preciso deixar uma junta de dilatação. É, é que normalmente que a junta de dilatação, antes que perguntem eu respondo já, normalmente a junta de dilatação fica debaixo da porta. Ou seja, quando eu fecho a porta, quando a porta eu está fica fechada, por da, da, esta junta da, está lá debaixo da celeira. Esta peça está debaixo da porta. Ok? Portanto, mata um lado e o outro debaixo da porta. Debaixo da porta. Atenção, se a casa é nova e não tem os portaros instalados, Mas e o porta, os portaros. O Portaro é, aquele, é o conjunto de a duela, guarnição e porta. Ah, ok. Pronto, é o Portaro, que temos aqui na loja já prontos. É, é o que as pessoas mais compram. Se não tem ainda lá o portar instalado, têm que vir à loja, tirar a medida do portar, porque é mais fácil instalar isto no pavimento todo e depois instalar, e depois as, instalar portas. as portas. É mais fácil. Mas para isso têm que vir à loja, tirar a medida e, e saber exatamente onde é que vão de pôr esta peça. Porque eu também já vi esta peça aplicada para lá da porta. Pois. Depois vêm e levam o portar, quando montam a porta, a porta fica aqui e a junta está ali. Okay. Erro. Pronto, portanto atenção. Volta a recapitular, duas coisas a comprar. Rodapé. E, e o perfil, e o perfil, é o perfil de este perfil chama um perfil de transição ou perfil de desnível. Também há um perfil de desnível e também há um perfil de degrau, porque é possível, se for a vivenda, uhum. restão em primeiro andar, dá para pôr este pavimento nos degraus, uhum. dá para capear os degraus. Okay. E quando capeamos os degraus, há um perfil em L uhum. que faz realmente a, a cubra, a, pronto, faz o acabamento. Okay. Não é? Bom, portanto, Roda-pé, perfil de transição ou desnível, é de desnível, é de desnível, o quando entre grande. casas entre casas há diferenças é de pavimento e às vezes há diferença tão grande que não conseguimos compensar e quando não conseguimos compensar o perfil em vez de ser assim direito, é ligeiramente avaloado, uhum. é ligeiramente abalado. Okay? ok, pronto, mas basicamente passa por aí. O rodapé, o rodapé até aqui, bom, é paus. Joana desta vez desmarou-se, desmarou rodapé aqui mesmo a sério, bom, ok. Vou buscar o top. Pronto, o rodapé, o que é que acontece? Quando nós colocamos o rodapé, quando vamos aplicar o pavimento, uh, também é um tema que aqui na aplicação iríamos falar, mas pode podemos adiantar, temos que deixar uma folga. Este pavimento tem uma coisa importante a saber, que é ele estende, e também encolhe, encolhe. Okay? Pronto. no inverno absorve, absorve a umidade, das... estende, no verão encolhe, encolhe, encolhe. Bom, isso quer dizer que ele tem ali uma variação que ronda os meio milímetros, uhum. por aí, Bom, então temos que deixar uma folga no perímetro, quando instalamos no, aqui nesta zona, no meu perímetro da casa, tenho que deixar uma folga, o ideal é um centímetro e portanto, quando vamos comprar o rodapé temos que perceber qual é a largura do rodapé. Eu não posso deixar uma folga de um centímetro e depois comprar um rodapé com meio centímetro. Porque aí quando eu for colocar o rodapé, como está aquele ali, quando Sim, eu for colocar rodapé o rodapé fica lá um buraco, não pode. Não pode. É? Então Eu mostro aqui, esta parte aqui em baixo tem que corresponder a esta largura que eu tenho aqui em cima. Porque se eu deixar uma folga de um centímetro e esta largura for meio, Fica meio que um buraco, que eu depois não, não consigo compensar. Ok. Pronto. Portanto, há que analisar isso. O rodapé. O rodapé. Uh, é assim. Há várias, há várias versões da história. Sobre o rodapé, há várias versões da história. E também há modas. Isto é como uma... Há... Enfim, há modas. Mas não vamos desenvolver muito, Sr. Coláscoa. Não, não, não, não. estamos no chão não, hoje. Não, só, só, só, só três queria. E meia. Só queria dizer. Só queria dizer que. Uh, <risos> só queria dizer que é assim. A, ver, a, vertente, a versão agora do rodapé é rodapé branco, e uhum. eu vou dizer porquê o rodapé branco, porque é assim, isto é carvalho, isto é carvalho, não tem nada a ver, mas também é carvalho, bom, Ai, e então como como carvalho isto é carvalho, é carvalho pronto, ou seja, se vocês não meterem o rodapé branco, se optarem por meter chão carvalho, rodapé carvalho, perfil carvalho, quer dizer que vão ter três tons de carvalho na casa, nós uma temos do perfil, luz, outra do rodapé, bem, outra do bom. chão. Pronto, portanto, okay. a, a versão nova da história, ou seja, a moda atual, a tendência atual é rodapé branco, porquê? Uhum, fica... Para bater com as paredes. Portanto, parede branquinha, rodapé branquinho. Não escandaliza ninguém. Ok. okay. Pronto, já falámos então. Vamos falar das ferramentas que precisamos para aplicar o chão? Senão... Sim, também é importante. Então, Tam... também temos de fazer um cálculo de quanto é que vamos então, gastar okay. nas ferramentas. Exatamente, para Bem. além desse material, todo, temos então, de comprar. Olha, Joana, então, mas você trouxe o então, corte estamos... de bacalhau para quê? Isto não, aqui não há bacalhau? Ah, não, Eu isto tenho não. Tenho muitas é... perguntas para si, senhora. É verdade, isto não é bacalhau, não é para cortar bacalhau. <risos> vamos precisar, sim, de uma caixa uh, de, de Uma caixa de esquadrilho. Uma um caixa de manual sim. Esta caixa de esquadria é porque quando chegamos aos cantos da casa. O rodapé, o rodapé tem que fazer isto. A querida Joana já fez aqui o favor de nos a cortar. Querida já cortou pronto. O... Ou seja, no canto da casa vamos ter isto. Portanto, precisamos sempre de cortar e, a 45 graus. E precisamos graus. de cortar a 45 graus com esta maquinetazinha. Com esta, pronto. Existe, marcação, uma, uma, é existe uma peça, se, vo, se vocês forem montar só um quarto, com esta peça safam-se é relativamente barato. Se forem fazer a casa toda, já vão ter que comprar uma serra de meia esquadria. Também há na loja, da Dexter, Também custa há... 80 e tal euros, por aí. Pronto. Ok. Uh, depois, então, depois precisamos um tic Um tic-tico e um tic um sabe para fazer os cortes. Um tic para fazer mais... aquele corte mais redondo, porque aquilo vamos encontrar ali uma, sei lá, uma coluna redonda, um tubo, redonda, ou um ali, tubo ou uma coisa, coisa, coisa. Pronto, e o tic-tico dá jeito. Isto aqui é o, é o salva-semanas é salva também, porque é, permite fazer isto ao fim de semana. Pronto, o corta aqui a guilhotina... Não faz barulho. Não faz barulho. E o pessoal... Não vai cortar as champas, não? Por brinco. Não é? isto claro não é, é para cortar. Então, ah. As é, verdade, é verdade. Pronto. Ai, que medo. Vou... esse já pode cortar. Pronto. Isto é muito simples. Encaixamos aqui a peça. Puxamos isto para baixo. É muito simples. Fazemos uma forcinha. O melhor é cortar no chão, não é? Porque... Ai, Joana, não consigo... Assim... Não, estou a brincar. <risos> Vai mandar a bancada toda a Pronto. É este tudo todo é só porque foi chão, em cima da bancada. No chão é muito mais fácil. Bom, mas eu mostro. Se for no chão é mais fácil. Se for no chão é mais fácil. Ah, parece manteiga. Parece não. manteiga, é verdade. Espetacular. E isso é esta maquineta que está aqui, correto? É? Sim. E há para pavimentar é mais grossos. É esta que está aqui. Belosos, ah. É assim, curtos. isto não tem fio. Isto, isto vem, de, vem de loja sem fio, pronto, ah, é? por uma questão de perigosidade. Mas se quiserem retirar a peça e fazer um fio, okay. dá-me a impressão que eventualmente é melhor. resultava melhor. melhor. Resulta melhor. Resulta melhor. Pronto. Pronto, Depois existe... também precisamos... Ah, não Precisamos de... Ah, existe ok. aqui na loja uma este coisa muito engraçada, que é o kit de instalação. Portanto, isto é importante comprarem, porque tem aqui uma ferramenta que faz o fecho do chão. Exato, o encaixe. Porque Joana pergunta assim, mas ao, ao calado, -mas como é que a gente, como como é gente mete a última peça? um. Ah, ok. Como é que a gente encaixa a última peça? Não, mas nós já vamos ver isso. Ah, pois é, vamos, não Vamos é. fazer aqui. Pois, ah. vamos fazer. A querida Joana tem estas coisinhas todas em separado, não é? é preciso. Separado, separado, já vamos mostrar. Mas é. o kit, Este kit é espetacular porque já traz, traz tudo, as cunhas, uh, o ferro ah, em esse, traz as cunhas ah, e traz okay. o batente. Exatamente. Vamos precisar de um esquadro manual um quadro, sim. para fazer as marcações. Sim. Uma fita métrica. uma fita claro, métrica, uma sim. Um X. Exato um para cortar o sim, também, também E um martelo. E o um martelo. Certo? Sim. Ok. Agora, vocês vão ter que fazer o exercício de tentar imaginar que aqui a nossa bancada, que é o um é, meu quarto. Não é preciso fazer o exercício, está tão bem feito, parece Pronto. mesmo. É verdade, é verdade, um é, verdade é verdade. Não Pronto. parece? Então vamos fazer, vamos imaginar que temos aqui o quarto. E esta é a parede do meu quarto. Portanto, e vamos começar a montar. Vamos. vamos pegar numa régua. Vamos pegar numa régua. Bom, e a primeira, a, primeira questão, a primeira questão: a parte que fica para a parede é esta. Esta é a parte. Por tanto o pavimento, tem macho e, e fêmea. Não sei como é que é dizer isto. Pronto, macho, é macho e fêmea, agora tudo aí com as Mas cenas eu estou do, é que fica macho e fêmea? Isto é macho e fêmea? O que é que eu vou fazer? É macho e fêmea? Pronto. É portanto, este é o macho, não sei porque, deve ser porque tem esta coisinha. Uhum. E esta este é a fêmea, é, a fêmea. Okay. é porque não tem aquela coisinha. Pronto. Mas isto, encostamos isto aqui. Encostamos então, isto fica a fêmea para a, cá, a é fêmea isso? A fêmea fica para cá. Okay. Fica encostada à parede. Pronto. Isto é a parede. Não fica encostada okay? à parede. Senão não fica encostada à parede. ah pois é Não isto pode é, ficar encostada à parede. É, isto é horas que trabalha mais. Isto já é... Acabei agora de vir de uma instalação de pavimento. Já... Ainda venho assim um bocado... Ok, temos que as portanto, cunhas. Temos aqui estas pecinhas que são umas cunhas. E estas cunhas vão fazer a folga que nós precisamos para o tal rodapé, não é? Portanto, vamos colocar aqui as cunhas, assim. Portanto, é, as cunhas andam dentro uma dentro da outra e fazem o afastamento que eu quiser. Mais ou menos, se eu encostar assim, fazem o afastamento máximo. Eu, no caso, eu quero até o afastamento máximo, ok? Pronto. E encostei assim. O que é que vai acontecer? Pronto. Na primeira linha, a primeira linha vocês vão, vão ficar desesperados. Quando começarem a montar a primeira linha ficam, epá, maldita hora, epa. Ah, há uma coisa não, muito não. importante. Há uma coisa muito importante. É assim. Isto é um trabalho para fazer a dois. É, Sim. porque normalmente a ideia vem da senhora. Epá, vamos meter aqui um pavimento flutuante. E Mas eu, depois ela vai ao e, e fica ali. E ele pensa, epá, estou lixado. Não vou dizer que não, não é? Senão não. quer dizer. E pronto, e a linha na coisa. Ok, ok, tal, vamos meter o pavimento flutuante. E veio coisa e tal, tudo na... Pronto, vi o workshop, já tá, estão agora lá em casa a ver já o workshop. Estou planear, já estão a planear, já comprar estão a planear. A não sei. Mas ela depois, à última da hora, ele começa a montar e ela diz: ah, Esqueci-me, tenho que ir às compras. Não, querida, vai, vai, não tem problema. Porque ali ele diz: Vai, vai, não tem problema, fica naquela. E, pá, ainda bem que ela se vai embora, quando ao menos não me vi aqui a fracassar. Sei. Mas pronto, não interessa. Uh, esta primeira, é nesta primeira linha eles vão desesperar. Vão ficar. Porquê? Porque isto começa a dançar. Pois. e não joguem não sei o que, não sei o que mais. Bom, dica, vocês pegam, na, na, metem a primeira linha, metem as, pegam umas duas ou três caixas de pavimento e metem em cima disto, para fazer peso fazer e peso, ele não mexer. Ele não mexer. Okay? Porque depois, na segunda linha, já é mais fácil, já se conseguem meter aqui em cima, não é? Já nos conseguimos meter aqui em cima, seguramos isto e ele já vai funcionar. Bom, okay. depois, isto, o pavimento é, chama-se pavimento de clique. Porque isto é clicado. Faz aqui um ligeiro clique. Bom, o que é que acontece? Está a primeira linha metida, segunda linha, eu só encosto, ok? Encosto, baixo. E dou o tal clique, ó. Oh, dou aqui um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho, já está. Bolas. Muito bem feito, senhor. Já está. está. Ok. Pronto. Vamos tirar esta. Tira, isto é fácil, e aqui? É, vamos tirar esta, porque esta pois. é pequenina, vamos meter uma maior que é para depois meter essa aí. Bom, ah, uma coisa também muito importante ah, é... tirar isto tudo daqui, está. Vamos tirar daí. Pois é, Joana. Você... A sua Para arrumação casa. é sempre fundamental. Bom, ainda bem que a Joana tirou isto aqui Temos aqui um tema que convém abordarmos, que é... Pronto. Esta é a minha primeira linha, ok? Esta aqui é a minha primeira linha. Esta é uma parede, esta é outra parede. Tudo bem. A primeira linha começa com uma régua inteira. A segunda linha vai começar com meia régua. Uhum. Ou seja, eu teria que eu fazer que um corte. Não é? Eu teria que fazer um corte em metade da régua e começa a segunda linha com metade da régua para eles ficarem desenquadrados. Uhum. Ok? Pronto. Eu não vou fazer isto aqui porque eu preciso de meter aqui uma régua inteira e então não vou fazer assim. Mas teoricamente isto devia. Na vossa casa isto tem que ficar assim, mais ou menos. Isto na vossa este casa. Tem, tem... Ali tem? Acho que sim. Uh, pronto. Na vossa casa, que eu tenho isto vai ter perguntas. que ficar assim. Oh, Joana. Sabe que estivemos. Estavam começando a responder às perguntas. A sério. Mas se é bom. É bom. Uh, Filipa pergunta se pode ser colocado por cima de soalho. Pode. Pode. Uh, Sim. Em casas terras com umidade e capilaridade, o que aconselha? Um uh. que tenha, que seja uma base que seja impermeável e um revestimento hidrófico, certo? Exatamente. Esta é ah, posso colocar soalho vinílico numa cozinha. Idalina, vamos falar do pavimento uh, vinílico mais o à frente. Mas, o vinílico, mas, é, mas, outra o vinílico é outra guerra. O vinílico é outra guerra. O vinílico é outra guerra. A pergunta como se instala um corredor conforme em L? <risos> o corredor conforme em L, uh, você tem que seguir o L? Tem que forçosamente seguir o L. Joana, encaixa aí do lado, se eu, eu bem ai, digo ai. que isto é um trabalho feito a dois. Não, é porque isto já, esta, esta peça já tem muitos anos, é melhor ir Ah, sério? Outro. Esta peça é antiga, Joana. Eu sou muito poupadinha. Um decado da casa. Desastre. Mas ela encaixa. Mas o que, é que é? não montamos primeiro aqui? Ah, podemos, podemos montar Vamos. aí. Ok, pronto, esta parte aqui é fácil de fazer, esta aqui é mais fácil. É mais fácil? É, é só encaixar aqui, com calma é. e jeito, encaixamos aqui, okay. acertamos bem e baixamos. Espera, espera. Tem, tem que se acertar mesmo tem aqui? Tem que se acertar Sim. muito bem, muito bem, muito bem, isso, já está. Ok? Ok. Vamos levar aqui uma pancadinha, era mesmo ótimo a gente conseguir meter esta aqui que era para travar, não é? É, mas ela está abalada realmente já tem uns aninhos. Não faz mal. A gente consegue, Joana. A gente consegue. Não é? E agora temos aqui um pormenor, Sr. Que é? Isto Já ficou está. E agora? Já está. Temos aqui uma coisa que podemos usar. Sim. Temos oh. aqui uma ferramenta. Não, mas é, temos que tirar. Gente. Não dá. Não pode. Ah, ficou desfasado. E porquê ficou desfasado? Não, não temos cunhas não aqui. temos as cunhas. Exatamente. Temos que meter aqui. Temos que meter aqui. Eu ponho. Bem, Eu ponho. Bem, aí. Por isso é que isto ficou fora do sítio. Está a ver? Depois okay. de metermos o segundo, a primeira, esta peça travar a... A primeira que metemos lá, já não vamos ter este problema, okay? Portanto, o chão é sempre desfasado, É sempre, sempre, sempre. O chão é sempre desfasado, ok? Isto é mesmo, tó, tipo, eu mas a dizer ao chão uma... quem é que manda. <risos> é? Existe uma peça... Existe, que faz isto. ...que é que isto. vem no kit. Espetáculo. Ok, esta ah. certo? É, mas já está. Isto é, isto é só eu dizer okay, ao chão que queimando é Bom, mas imagina que eu não queria estar aqui a dar estas pancadas. Pegava nesta peça, esta peça tem aqui vários desníveis para, para várias grossuras de pavimento. Pego nesta peça, encaixa a peça na grossura mais alta, porque a peça não pode ser metida nesta. Não mais, tem que Sim, ser metida. Pronto, se não parte. Se não parte. Pego nesta peça e com o martelo e dava aqui umas pancadas. Okay? Ou seja, se não conseguimos que fique perfeitinho. Se ele não ficar perfeitinho leva uma pancada. Para para e okay. aqui a mesma coisa. Podemos e aqui a mesma coisa, também. sim. Depois, aqui, esta parte aqui. Não temos aqui nenhum... Não temos. Mas há duas hipóteses. Nós podemos montar a fiada toda, uma fiada sim. inteira e, acrescente, e depois acrescentar sim, outra sim. fiada Isso inteira. Sim, Isso é o ideal. Se tivermos, se tivermos um, duas pessoas, É. Se tivermos uma largura de 4 metros, montamos primeiro uma, assim... Uma fila? E uma fila. Depois montamos a segunda fila. Pegamos os dois. E vamos encaixar a fila toda aqui. Pega aí. Não, vamos imaginar que é isto. Pegávamos os dois, você de um lado ou do outro. Ok? Exato, e encaixávamos vontade. a fila toda, fazíamos este movimento. Okay. Como vocês veem, isto fica um tapete. Isto depois okay. de estar encaixado, ó. Oh, pode deixar, ele não desencaixa. Ah, não, é não, peso. é o peso, mas não desencaixa. Isto okay. depois de estar aqui clipado, não desencaixa. Isto fica um tapete. Okay. Pronto. Depois. Mas nós podemos. Imagino que, que a pessoa está sozinha. Sim. Nós podemos montar, em vez de ser a fila inteira, uma a uma, encaixar aqui e depois dar a pancadinha para ela. Exatamente, é? sim, sim, sim. Ela com a pancadinha, ela encaixa. Eu estou a pensar nessa pergunta uh, da senhora. É uma pergunta pertinente, muito pertinente. A do, do corredor em L. Curiosamente, em não sei quantos anos de workshops, acho que é Nunca a primeira vez que pergunta. colocam essa pergunta. Pronto. Ora bem, o que é que acontece com o corredor em L? O corredor em L, a senhora tem que começar, começa na parte mais, ou na, pode começar na mais comprida. Vamos imaginar que o corredor faz isto e depois chega lá ao fundo faz aquilo. Então o que, é que vai acontecer? Vamos colocando peças assim, até que chega aquela parte em que vamos para ali e começamos a pôr assim. Ok. Ok. Portanto, de certa forma vai vai aparecer. Que o pavimento tem duas orientações, mas não tem, é o seguimento lógico, portanto vamos meter umas assim ao comprido e, e depois chega ali àquela parte estreita, há umas que são cortadas e vão para ali, portanto, é a solução, não há outra solução possível. Há, há, há alguns malabarismos que dá para fazer com o chão desde que eles tenham os mesmos encaixes. por exemplo, eu já vi e já fiz, já fiz num corredor, com o mesmo pavimento é possível meter um rebordo em carvalho, desde que seja o mesmo pavimento e o mesmo encaixe. Ah, sim, exatamente. Eu Podemos consigo fazer uma fazer peça uma assim, em branco ou em carvalho e depois fazer o resto do corredor em branco. Desde que tenha o mesmo, desde o mesmo, que tenha mesmo, o mesmo encaixe. Mesmo em caixe. Em caixe. Tem que ser o mesmo pavimento, só referências diferentes, carvalho e branco. Portanto, Exato. a senhora do corredor em El está respondido Agora... Uh... Vamos mostrar como é que se monta aqui, se for uh, à pancada? Se for à pancada, uma, podemos uma mostrar? que dê para encaixar aqui. Podemos mostrar. Ah. Não sei se há... Esta tem encaixe. Esta tem encaixe. Não, não tem. Precisamos de... Esta é dali. Podemos encaixar daí. Ou seja, eu Como é que a gente vai fazer assim? aqui? Este encaixezinho aqui é importante. Calma. Este encaixe... este encaixe aqui é importante. Pois, mas a é isso que eu digo. Podemos não encaixar não, aqui? Não, mas primeiro encaixamos aqui, ok? E deixamos isto no limite. Deste De lado ela fica no limite. Deste De lado ela fica no limite. Não? Okay. ok. Temos que encaixar bem. Encaixar bem. E depois esta, esta parte aqui, sim, ela vai ceder aqui à pancada. Ah, ok. Eu pensava que se fazia ao contrário. Esta parte vai ceder à pancada. Pode segurar a bancada Ok. Ok? Já está. Okay. ok. Dá para fazer ao contrário? Encaixar Como? só aqui e depois dar a pancada? Este não, lado? não dá porque a, a, a zona de fricção é muito grande e ela custa ah, a deslizar. Okay. Ela aqui ah, desliza tá bem, porque tá a fricção é, é curta. É mais senão, curta, já porque ela depois de encaixar é muito difícil fazer este movimento okay. e então se for o ainda mais difícil é, Portanto, ela. Ok. E veja que fica perfeito e não se nota absolutamente nada. Sim. Está muito bem montado. Outra questão. Depois, o que é que vai acontecer? Chega ao fim última da história. peça. Chega ao fim da história, temos aqui uma última peça. Temos aqui uma peça, por exemplo, ah, vamos imaginar até um cenário, que é... Epá, eu esqueci-me de meter este bocadinho aqui. Espera Esque... aí. Se ver se encontramos aqui uma peça... Tem que ser uma que tenha encaixe. Pronto. Eu esqueci-me de meter aqui uma peça. Pronto. Uma peça pequenina. Esqueci-me de encaixar aqui. Vou buscar aqui este bocadinho. Esqueci-me aqui de meter isto começámos a montar isto, começámos a falar no, no Benfica, ou, não sei o pronto, não interessa e esquecemos de meter esta peça e agora não temos espaço, não, eu não consigo cá meter a mão, tenho aqui a parede, não dá, pronto, então o que é que faço, vou usar então esta ferramenta, esta ferramenta eu encaixo aqui a peça, deixo que ir a peça e depois pego no martelo e bato aqui em cima e ele vai fazer com que a peça encaixe. Okay, portanto portanto, é isto aplica-se, aplica-se aplica Eu fiz o quarto todo e de repente tenho 10 Mas qualquer 10 última peça fica com muito pouco... Esta, esta fica, área vai fica. fica. Um Pronto. Há uma diferente. pergunta que também as pessoas fazem muito, que é... Eu chego ao fim do quarto e tenho uma tira com 4 centímetros. 4 centímetros. O que é que eu vou fazer aquilo. é Aí Vamos ter que fazer aqui um acrescento. Que é, cortamos a tira com os 4 centímetros, Sim. E não vamos só clicar, vamos acrescentar também um bocadinho de cola de madeira. Ok. Ok. Portanto, na, aqui nesta, nesta zona, no macho, uhum. vamos acrescentar um, a cola de madeira e depois encaixamos. Porque há uma. Há um porque é muito, ela, ela não que... fica estável, ela não vai ficar estável. Se não metermos a cola de madeira, ela não fica estável. Okay. E quando acrescentarmos o rodapé, ela tem tendência a sair do sítio. depois arranjamos ali um. Okay. Pronto. Depois, Ou seja, esta tala. Existe um limite para, para... Para a peça, para a última peça aqui, que é 30 centímetros, não é? Da, de, da última peça. A última... Não pode ser menos de 30? Sim, a última peça não convém muito ser menos de 30. Não convém muito. Se tiver que ser... Ou seja, sempre que a gente faça alguma coisa que não esteja normalizado, temos que acrescentar temos risco, sempre um, de... um bocadinho de cola okay. de madeira. ok Depois, no fim da história, vamos tirar as nossas cunhas. No fim de... 48, o quê? Uma hora? Duas horas? 48 horas? Não, não, nós podemos, é assim, se formos muito rápidos e fizermos o chão em duas horas, ao fim de duas horas podemos meter o rodapé, não tem problema. Ah, acho bem que é como, uma coisa muito importante? Bem como pisar isto. Que é, antes Sim. de colocar o pavimento ele deve estar no cinto? Sim, ele deve, ir para, ele deve ir para a zona onde vai ser aplicada, para, deve estar lá pelo menos 48 horas. Que é para se habituar para, ambiente, para, se, meditar, para se mexer para. o que que Depois, mexer. o remate é feito com, com o rodapé. Para aplicar o rodapé eu já vi muitas. Pronto, enfim, tentem fazer uma coisa. Às vezes há paredes que são muito irregulares e o rodapé depois é difícil ficar ali perfeito como nós queremos. Pronto, uhum. mas tentem aplicar com um bocadinho de cola de montagem. Pronto, a cola de montagem aplica-se uh, com o aplicador de silicone. Aplica-se um aqui uma, uma espécie de uma bola, outra bola, pá, e de 30 em 30 cm uma bola. Depois eu encosto o rodapé, um bocadinho, descolo apanhar oxigênio e volto a encostar e ele fica bom Bom, mas é. ainda assim, vocês depois vão ver como a minha parede não é regular ela, ela não vai estar certa é muito raro uma parede, vocês têm uma parede certa e eu, eu depois Sim. eu vou olhar e vejo lá um buraco Uf. ao longo do rodapé vejo um buraco bom, o que é que fazemos? um bocadinho de, ah, massa, de acrílica. massa acrílica silicone vem, parece silicone vem, vem embalado num, na embalagem de silicone mas é uma massa acrílica Uhum. isto é importante tomar em nota desta questão massa acrílica não podem meter silicone branco porque se metem silicone branco, quando vão pintar é a parede a tinta não vai agarrar ao silicone branco tem que ser massa acrílica e vedam o rodapézinho com massa acrílica e depois podem pintar à vontade atenção, que aqui na parte de baixo Mas é, isso que eu ia perguntar, é preciso pôr também também, aqui na parte de baixo isto tem que ser vedado porque quando vamos fazer vamos a limpeza lavar, vamos fazer a limpeza, se há algum sei lá, estamos a fazer a limpeza e estamos a espremer a e de repente o balde tomba, tomba e a água entra aqui por dentro. Okay. Se a água entrar aqui por dentro vai nos danificar o pavimento. Portanto, nós aqui há, há, há várias versões, há o aplicador que mete carvalho, uhum. pronto. mas temos um problema que é o produto que nós nunca devemos é da meter cor, aqui exatamente. nunca vai ser da cor e além de não ser da cor o silicone não é, não é o melhor produto para meter aqui, eu normalmente meto aqui um bocadinho de cola e veda incolor uhum. porquê? porque Não isto aqui vai deixar, tem que deixar o pavimento vai se mexer e se eu meto aqui um produto o que seja muito é mais r... exatamente o cola e veda é elástico portanto eu meto cola e veda incolor ok ok Ou seja, a massa cola clínica, e veda incolor reparem em aqui em cima cola o rodapé aplicado com cola e veda eh, incolor esta peça aqui também bem aplicada se eu deixar aqui, aqui um balde e se for relativamente rápido a apanhar, a água não passa para baixo. Isto, independentemente de ser, dele ser hidrófago ou não ser hidrófago. E okay? todas as peças que, que estão sujeitas a movimento, é preciso usar um produto que seja elástico. Não é o caso, por exemplo, da... massa acrílica já não é tão elástica. Já é? não é tão elástica. Aliás, você então, nem consegue usar, usar, usar aí rematar. a massa acrílica, porque ela não... A massa gava, acrílica é quase uma espécie de... é, é quase um não, betume... É como se fosse um betume de é, parede, é, não é? é mas é. mas okay. parte, você meter aqui uma massa acrílica, não dá para inventar. Sim, Nestas coisas tem quebra. que Sim, ela, ela não, vai, não vai funcionar. Mais perguntas? Tenho aqui mais uma pergunta? Sim. Uh, tenho uma divisão da casa que tem, para além de alcatifa, madeira, e é desnivelada. Depois de arrancar a alcatifa, o que é que posso fazer para nivelar o chão? Uh, um Nós já um... Tínhamos... Depende um bocadinho, sim, ou não, tínhamos depende falar... da altura que ela tem que compensar. Pronto, se for uma altura relativamente grande, ela não vai conseguir nivelar com isto tem que utilizar um bocadinho de autonivelante. É o melhor produto que ela tem para usar é o autonivelante. É, massa, Pronto. é massa. O autonivelante na loja tem que ver, na etiqueta, porque a autonivelante auto compensa 1 um cm, a autonivelante compensa 3 ela tem que ver quanto é que tem para compensar. Pronto. Pega no autonivelante, bate com um burquinho normal, mete uma varinha e bate, aquilo fica líquido, quase uhum. líquido, é muito fácil de aplicar, e é só verter, é só verter o sequer. balde e ele depois faz auto -nivela. Auto -nivela, a auto exatamente por claro. isso é que é autonivelante. É provável, imagino que se for uma altura de 3 cm ela não consegue fazer tudo num dia, não vai conseguir meter lá sim, e nivelar sim, sim. tudo num dia, tem que fazer por partes, compensa 1,5 okay. um cm num dia, deixa secar no dia a seguir, volta a três a fazer e fica nivelado, é a maneira okay. mais fácil que ela tem de, de fazer isso. Mais uma pergunta, quando temos rodapé de cerâmica, temos que o tirar ou podemos colocar este por tirar. cima? Tem que tirar sempre. Tem que tirar. Pronto, há, umas, há umas invenções. Não, e, pronto. Fica bonito há umas para invenções porque o... assim, aqui na, na loja há um perfilzinho em L, muito pequenino. Para quem não, não quer tirar o rodapé cerâmico, podem fazer o mesmo trabalho do rodapé com aquele perfilzinho em L, assim, em meia lua. Ah, faz um rematozinho Faz só um rematezinho aqui e fica lá o rodapé. No meu entender, fica horrível. Cuidado a tirar o rodapé cerâmico, cuidado a tirar o rodapé cerâmico, porque se não for tirar com, não tirar com cuidado, vai escavacar a parede e depois o rodapé do pavimento flutuante não, não vai tapar o buraco. depois tem tomar a parede toda. Depois poder... há um ganacerinho, portanto, muito cuidado a tirar esse rodapé cerâmico, mas é... E podem realmente uh, analisar aqui na loja esse tal perfilzinho. Há, há pessoas que fazem o trabalho assim, no meu entender, não fica bem feito. Okay. O que é que tínhamos mais? Uh, perguntas, acho que não temos mais. Ah, temos a pergunta daquela senhora que é da, uh, a questão da manutenção. Como é que se faz a manutenção ah, deste A manutenção, show? olha, a manutenção é assim. Na, na loja nós temos muitos produtos uh, realmente específicos Eu, para. Assim... Temos uh, produtos muito específicos para o pavimento flutuante. mesmo que ser produtos Deste flutuentes. género. Deste género. Pronto. Mas basicamente isto é feito com água e este produto é um detergente para, para acrescentar na água. Portanto, é, basicamente é quase feito Nunca da mesma maneira. Nunca convém levar muita água. Nunca é... convém levar muita água. A manutenção basicamente é feita quase como se fosse um pavimento de cerâmica a diferença é o produto que vamos usar pronto okay. não podemos usar produtos abrasivos é proibido usar aqui produtos abrasivos porque senão vamos começar a danificar a nossa a, película. a nossa película que, que faz o acabamento mas então, usar uh, uma mopazinha sim uma, uma mopazinha uma mopa, ou uma esfregona limpar com água quebem mas pronto e nada mais que isso não tem okay. assim não há nada. Ah, atenção a uma coisa importante que eu acho que está, in, está implícito no, no material é assim este material nunca nunca pode ser lixado portanto este material é assim não tem, isto não tem reparação não tem reparação possível pronto. se eventualmente eu não sei se temos tempo ou não pode ser se houver uma quinca por se houver uma peça que está no meio da sala e que, e que esteja partida eu chego lá com o martelo acabo de partir a peça toda tiro a peça tiro a peça toda sem danificar as outras e depois reparem eu, quando vou encaixar, há uma que encaixa a pousar, esta encaixa assim a pousar, esta eu consigo hum. encaixar, aquela, como eu tenho outra peça lá e que eu não consigo, o que é que eu vou fazer? Cortar. Vou cortar isto, corto isto, assim, e corto e isto, assim, e depois já consigo lá colocar, isto com sempre cola. com cola de madeira, sempre com cola de madeira, e já consigo lá colocar. É uma peça, uma peça, se forem três, okay. 4, tira okay. e mete, ok? Não há assim Sim, grande senhora, hipótese. Mas... Hum, agora, não, não é aqui mais. nós temos imensas perguntas, mas uh, uh, vou só fazer mais esta, ver se que não me perco. Ah, um senhor que, que diz, oh, pergunta porque é que aparecem foldas ao longo do tempo no chão instalado já com muitos anos? É normal aparecer folga? Isso tem a ver com a dilatação do, do tem chão? Tem a ver, é assim, o material tem as suas limitações. E, e é, é assim, o material que era comercializado, por exemplo, há 20 anos atrás, era um material muito limitado, muito limitado, e ele faz tantas vezes o movimento, e não está preparado para tanta vez, uhum. é, ele faz tantas vezes o movimento que chega a uma altura que já não consegue mais. Portanto, okay. não tem hipótese que não, pronto, Isso e há uns situação. anos atrás também havia pavimento diziam que era de clico, mas não era de clico, tinha que levar cola e o pessoal não metia uhum. cola para ser mais rápido a aplicar, é provável que ele tenha um problema de género, Portanto, Portanto, caso devia ter ideal levado é cola. Os primeiros a... pavimentos a que apareceram deste género não eram clicados, tinham que levar cola de madeira. O aplicador, como trabalhava o metro, aplicava a andar e não metia cola de madeira, que dava muito trabalho e demorava okay. muito tempo e não metia cola de madeira. Provavelmente o senhor está com um problema desse género. Okay. Okay? Senhor António, já passámos bocadinho um de tempo, um tempo. Uh, eu acho que conseguimos falar, ah, não falámos desta fita, mas é, é para Esta fita a é, para, é da, para juntar a base, juntas. é porque senão a base começa a dançar e depois não consegue, a gente não conseguimos mantê-la sossegada, quieta, não é? Esta telazinha, quando metemos a, uma, uma quando portanto, metemos, a metemos uma, pronto, por um brisco, uma, uma fiada, depois outra fiada. No usamos meio, a usamos a fita para juntar para ficar uma, uma superfície projetada. uniforme. Sim, sim, okay. sim. Aquela fita é para isso. Pronto. Até, muito ao até ao Despeço próximo programa. Despeço-me com a ah, Miguel e Malta. Vou só <risos> dizer aos nossos clientes que uh, eu sei que vocês têm muitas questões. Nós vamos responder no final do workshop. Como sempre, até, até segunda-feira respondemos às vossas perguntas. Uh, o Sr. Calado vai me dar uma ajuda com isso. Espero que tenham gostado do workshop, e é só dizer que não gostámos também esta parte, mas todas as embalagens de chão futuro têm, sim, sim. têm esta é informação, importante, esta é, parte importante é importante ler em é importante. primeiro Ou seja, a, aqui nesta, nesta parte está basicamente em desenho aquilo que nós falámos, sim, o que dissemos por workshop. palavras está aqui em desenho. Está tudo aqui. Sim, com calma, aconselho vivamente, antes de começarem a instalar darem uma olhadazinha nestes desenhos e, e vão-se lembrar do workshop e claramente vai ser. E podem sempre o workshop, se for preciso voltam a pôr play no nosso workshop para tirar as vossas dúvidas. E Outras dúvidas que têm, ah. já sabem, podem falar sempre com sempre através do Facebook. É? Sempre para os dois. Sempre os dois. E pronto. E é Nunca isso. Nunca fazerem nada sozinhos, Chega, não Chega, já não consigo que o senhor calar, tenho que vir embora que isto é, não está? Agora vamos para casa a montar vamos o chão. Vamos para o casa PM. montar o chão uh, Obrigada vai mais uma vez por terem semana. estado aí conosco. Uh, conto com vocês também no próximo sábado. Já sabem já sabemos que temos mais um workshop que vai ser sobre arrumação de garagem com um método muito especial que é o Conmaris. Espero não estar a dizer mal que é da Maricondo, ok? Tanto quanto com vocês, até lá, beijinhos. Tchau, e tchau, bom Boa fim de semana, né? boas instalações. Foi